Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Simões, do Anima Mundi. Né? O Anima Mundi ele é um espaço né, de terapias e consciência de nova espiritualidade que eu, junto com a minha companheira Tânia Rezende, fundamos em 1995, né? E desde lá, então, nós temos tido essa honra, esse prazer, essa bênção de poder estar nesse caminho, auxiliando muitas pessoas no seu processo de crescimento pessoal, de encontro. Né? E eu vim aqui hoje para repartir, né, para compartilhar com vocês a minha forma de ver o mundo, de entender um pouco dos desafios da realidade, de como eu lido com essas questões todas. né? E como eu falei lá na chamada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa história de estresse, de ansiedade. Né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, não se esqueça de ativar o sininho lá para poder receber as informações de quando nós postarmos vídeos novos, para vocês estarem sempre nos acompanhando. É uma honra ter vocês conosco, tá bom? Bom, tomar uma aguinha e nós vamos começar já, vou começar a falar, só tomar essa água. Ok. Então, vamos lá. Bom, é, em 2013, né, eu tive uma grande oportunidade de participar de um, do segundo simpósio de Ciência, Espiritualidade e Saúde, que aconteceu ali na, na Faculdade né, de Saúde Pública ali da, da USP, o né, pessoal da USP envolvido, e foi legal porque... Tinham vários palestrantes, né? então tinham psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, né? espiritualistas, tinham várias vertentes e todos eles, cada um trazendo um tópico, um conhecimento, mas sempre com esse intuito de fazer essa união entre ciência, espiritualidade, saúde. Né? E foi muito rico esse simpósio. E de lá eu trago uma série de coisas que eu fui observando, vendo no meu dia a dia, né, fundamentando, fortalecendo, trabalhando, reorganizando outras. E nesse simpósio, uma coisa que foi colocado lá é que já desde 1992 a ONU já tinha é, declarado que o que eles chamam de estresse existencial era a doença oficial da década de, da década, né, da década de 20, né? A década, não, perdão, do século 20, não é década, do século 20. É porque, para mim, um, um pouco dessa história aí desse estresse existencial, que gera uma série de questões, tipo ansiedade, depressão, tudo mais, isso ainda continua vigorando, vigorando mesmo nessas primeiras décadas do século 21, né? É, isso eu vejo que ainda continua acontecendo bastante. Então... Primeira coisa que eu quero é, vamos clarear, entender um pouquinho melhor essa palavra que a gente usa tanto, né que é o estresse. Né? A definição mesmo, né, a definição científica, a definição da, dos psiquiatras, dos neurocientistas sobre estresse é a reação que o nosso corpo tem de adaptação à mudança de qualquer padrão. De, de tranquilidade interna, né, então você tá ali num estado de tranquilidade, de repouso, seu coração e sua mente conectados em paz, sem nada, isso é um estado de repouso interno, de tranquilidade, qualquer tipo de ação que te tire desse estado, gera uma reação de adaptação dentro do corpo, que é chamado de estresse. Então, na realidade, o estresse não significa algo ruim, nem, nem bom, depende muito. Não é a questão do estresse do em si, né? mas da quantidade de estresses, digamos assim, que você vem somando. Né? O nível que isso está dentro de você, desses estresses todos, que isso quanto isso vem somando, é que faz a, realmente a conotação de algo ser ruim ou não, né? É, existem, por exemplo, algumas fontes que nós chamamos de estresse, né? Então, o estresse pode vir do mundo físico, tá? Quando você se sente ameaçado por alguma coisa, né? Ali, aquilo lá te dá uma geração, uma reação de estresse... É, muitas vezes a própria rotina ali, você acordar, levantar e pegar ônibus, pegar carro pegar metrô, ir a pé, andar de bicicleta e trabalhar e voltar e essa rotina todo dia isso também gera um estresse corporal um estresse do mundo físico acredita que, às vezes, até mesmo uma boa notícia, nossa, uma super notícia que te deixa eufórico, também te tira daquele estado de, de tranquilidade interior, de calma interna, e também é considerado um estresse, só que não necessariamente negativo, né? Existe o estresse que vem do mundo biológico. Então, esse foi do mundo físico. Existe o estresse que vem do mundo biológico, que são as doenças, todas, desde as mais suaves até as mais graves, geram estresse interno. Dor, qualquer tipo de dor gera estresse né, interno. É, enfim, esse mundo biológico tem essas características de doença, de dor, de questões que a, que a gente não tem o domínio e que o nosso corpo fica lutando ali para tentar restabelecer uma tranquilidade, uma harmonia, uma paz, e isso gera estresse. E estresse do mundo psíquico que são as emoções que a gente alimenta, que a gente vivencia, as emoções mais densas, mais baixas, os pensamentos, os pensamentos mais negativos, mais críticos e não crísticos, né? para quem acompanhou as outras lives que, que eu fiz, né? eu falei sobre essa brincadeira do crítico e do crístico. Né? É, e, a, e a gente sabe que esse fator psíquico, né, ele é um dos fatores mais importantes tá? de geração de estresse. Doenças a gente sempre tá ali, às vezes acontece, às vezes não. Dentro do mundo físico, você também. Agora, esse do mundo psíquico, às vezes, é muito forte, né? É muito intenso. A gente vivencia questões ali internas mas... e tudo mais. E... Uma coisa que, que eu achei interessante, que eles colocaram lá, é que eles dizem assim, né? Um, por exemplo, dos fatores que faz com que o estresse fique elevado, né, na, no ser humano em geral, tá? É, é o que eles chamam de que o ser humano, muitas vezes, fica preso numa lei que eles chamam lei de aversão e desejo. Né? Então, é, é assim tudo que acontece né, na nossa vida ali, no nosso dia a dia, a tendência das pessoas nesse mundo de dualidades que nós vivemos é categorizar isso, né? E colocar na categoria de isso eu quero, isso eu desejo, ou isso eu não quero, isso eu tenho aversão, não quero nem ver. Então, a gente está sempre nessa dualidade, né? É, vivenciando situações no dia a dia e escolhendo se eu desejo, se eu tenho aversão, se eu quero, se eu não quero, sempre categorizando e dificilmente a gente consegue olhar para as questões todas num estado mais de neutralidade, sem desejos, sem aversões, né? E a gente faz isso de maneira subconsciente, de maneira inconsciente, a gente vai fazendo isso, a gente, só que quando a gente percebe... É, podemos controlar melhor isso daí, nos posicionarmos de uma outra forma, né? é, porque nem tudo a gente precisa desejar, e nem tudo a gente precisa ter aversão, né? só que isso vai acontecendo vai acontecendo vai acontecendo e chega muitas vezes em limites assim extremos né? de desejos muito intensos muito fortes por algo né? que você quer tanto aquilo que você é capaz até de, de ser corrupto de, de bater em alguém de subornar de, de ser né? de matar ou então você tem tanta aversão aquilo não quer não quer de, tanto aquilo é tão profundo, é tão forte, que você também é capaz de fazer coisas que saem de uma linha de respeito, capaz de cancelar pessoas, né capaz de, de também uma espécie de, de corrupção para poder não vivenciar aquilo, se permitir, e chegar a extremos, né? porque a gente está sempre nisso, sempre nessa história de aversão e desejo, aversão e desejo, aversão e desejo. E sai de um eixo, de uma paz interna, de uma tranquilidade. Uh, esse é um, é, uma, é um dos fatores, né? É um dos fatores que eu vejo muito isso acontecer. Né? É, e a questão maior que eu vejo muitas vezes nisso é que esse mundo de categorizações, de aversões e de desejos vão te tirando dessa tranquilidade interna, e muitas vezes vai gerando lá dentro de você é, sensações de insegurança, de desconfiança, de medo, né? E, e isso vai, aos poucos, se acumulando. Então, de novo, a questão maior do estresse, né? é você estar sempre atento para ver em que nível que isso tá, porque você pode ir somando essas características. Tantas características psicológicas, quando você também adoece, junta ali o que você já tá pensando com a sua doença, se você ainda sai para fazer uma atividade qualquer, isso pode ser um limite alto de estresse que pode gerar um problema, uma doença, porque o estresse pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar uma doença mesmo, né? O... Uh... Inclusive, como eu falei, né, a, a palavra ansiedade, né, que eu falei, que eu ia comentar sobre isso. Né? Dentro da, da etimologia, pesquisando um pouco, eu descobri que tem uma raiz grega né, e uma raiz é, latina. A raiz latina fala em axion, a raiz grega fala em ansen. A raiz latina, a tradução da, da palavra, do, do sufixo né, de ansi, de ansiedade, ela representa estreito, coisa estreita, coisa pequena. A da origem grega representa sufocamento. Né? Então, em ambos os casos, a gente vê que a palavra ansiedade te conduz a um estado de estreiteza e não de abertura de percepção. É como se ela tirasse de você a capacidade de enxergar coisas diferentes e você ficasse fixo numa coisa só. Então... Por exemplo, né? na história do, do desejo aí, né? Você quer tanto uma coisa, você quer tanto, você quer tanto aquilo lá, que você fica, você sai, digamos assim, do, do, do aqui e agora, você sai do momento presente e fica lá matutando, pensando o que pode fazer, como pode fazer. E daí começa o eu brinco, né? O monstro do ser, Nossa, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se, e ser? E, se? e aquilo vai tomando um volume. Né? que muitas vezes te deixa até, parece que sem ar, parece que não consegue nem respirar, de tanto que você entra num quadro de ansiedade para conseguir aquilo, para ter aquilo, já aquilo chegar logo de uma vez, e aquilo vira um monstro. Né? E na aversão também acontece isso, nossa, eu não quero de jeito nenhum encontrar com aquela pessoa, porque, nossa, ela me faz tão mal, mas eu sei que hoje, lá naquele lugar que eu vou, ela vai estar tá lá, mas, putz, o que, que eu vou fazer? E aí você entra num quadro de ansiedade, elocubrando, pensando, inventando um monte de coisas na sua mente, entra num mundo fictício de fantasia, de criação de um monte de situações que você nem sabe se vão acontecer ou não. Né? Então, a ansiedade vai apertando, né? vai limitando, né? vai te deixando realmente nesse estado de, de dúvida muito grande, de incerteza muito grande, e isso acaba com a gente. Né? E de medos também. Né? É, eu costumo sempre falar que o medo, né, ele é, digamos, o oposto ao amor. Enquanto o amor é troca e é crescimento, mútuo, o medo é paralisação e estagnação. Você não anda, você fica paralisado ali. Né? E, só que o medo, ele existe. Né? E a gente deve ter... Trabalhar ou lidar com o medo como se ele fosse um conselheiro. Então, se algo te dá medo, se você alimenta essa energia do medo, aquilo vai te paralisar. Se algo te dá medo e você utiliza aquilo como um conselho, então, por exemplo, eu morro de medo de andar por um caminho escuro, mas eu tenho que passar por esse caminho para chegar onde eu preciso. Então, eu vou pegar uma lanterna, uma vela, e aí o medo me serviu de conselheiro, eu não vou deixar de fazer aquilo por causa do medo, mas o medo vai me dizer os cuidados que eu tenho que tomar para poder trilhar aquilo, para poder fazer aquilo. Aí até o medo pode ser algo positivo, dá para entender? Depende de como você lida com a situação, depende de como você se comporta como você entende, né? não é para deixar a sua mente estreita, né? para ampliar, é para abrir, para você poder é, enfrentar mesmo essas questões todas. Né? Então, assim, sempre que você perceber que você está entrando num quadro de ansiedade, Tenta lembrar disso que eu falei, de repente dessa lei de aversão e desejo. Veja o que é que está te tirando desse momento, que está te jogando para perspectivas futuras, para incertezas ou para coisas do passado, para receios, para medos. Né? Veja o que está acontecendo e tenta ver se você consegue não alimentar esses monstros do IC. Né? E veja se você consegue... Voltar por aqui agora, para poder estar tá, é, se reorganizando, né? É, para poder estar não alimentando mesmo esse estado, né? Que é fruto de um estresse interno muito grande e que nos tira do nosso eixo. É... Bom, eu acho importante as pessoas compreenderem, né? esse conceito de estresse que estresse na realidade não é negativo nem positivo que tem fontes diversas mas que nós devemos tomar apenas cuidado que estresse a gente sempre vai ter apenas em manter um nível de estresse mais adequado né se tivermos por exemplo doente não vamos sair para fazer uma ginástica nada disso a gente se poupa deixa o corpo quietinho né depois quando melhorar vai uh... Mas também a atividade a gente sabe que ajuda bastante em determinados casos para poder espairecer, né? Tudo dentro de um padrão de equilíbrio. Agora, o, eu comentei, né, que eu ia propor algumas formas de nós lidarmos melhor com essas características. Né? É, então, assim, eu, quem assistiu a a minha última live, onde eu falei das cinco fontes de, de ganho de energia, viu que eu falei que o ar, né, a respiração o ar, é a primeira e uma das mais importantes fontes de ganho de energia que nós temos, tá? para poder equilibrar as energias, manter lá dentro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre respiração, a importância de uma respiração consciente, né? Porque respirar é um ato involuntário, nós não precisamos pensar para respirar o corpo, respira sozinho, naturalmente, né? nós não precisamos pensar para respirar. Mas toda vez que você para para observar a sua respiração, perceber como está a sua respiração, a primeira coisa que acontece é a sua mente sai do futuro sai do passado e vem para aqui e agora porque você não respira no futuro você não respira no passado você respira aqui e agora a hora que você para para observar a sua respiração e prestar atenção nela automaticamente a sua mente vem para aqui e agora essa é uma das coisas mais belas que a respiração faz né? A respiração consciente te traz para aqui e agora, porque você respira é aqui e agora. Né? E tem algumas características que eu acho que são importantes. Então, eu vou entrar um pouquinho né, na, na, um pouquinho na parte fisiológica, né, da, da, na parte física e fisiológica da respiração, que eu acho importante alguns conceitos para nós podermos é, compreender exatamente o que vamos estar fazendo, tá? Então, assim, ó. Primeira coisa, uh, a, a respiração, ela tem, a gente fala, duas partes, tá? Duas etapas, que nós chamamos de respiração externa e respiração interna. A respiração externa é a parte que cabe aos nossos pulmões, que você inspira, os pulmões se abrem, se enchem de ar, aí o sangue passa lá dentro, a hemoglobina pega o oxigênio, deixa o dióxido de carbono para ser jogado fora, e leva esse oxigênio lá para dentro do seu corpo. Então essa parte da respiração pulmonar, em que o ar entra e sai, entra e sai, é chamada de respiração externa. A respiração interna, ela acontece a nível celular, as células do nosso corpo respiram. Então, a hemoglobina está chegando lá na célulazinha, ela deixa o oxigênio lá, que é muito importante, e ela pega o dióxido de carbono do resultado do trabalho interno da célula para trazer de volta para o pulmão para ser jogado fora. Então, o corpo inteiro respira. Todas as células do seu corpo respiram. Né? A respiração externa e interna. Então, por exemplo... De novo, me perdoe. quem acompanhou a última live, nós fizemos um exercício final, onde eu pedi para imaginar que você estava inspirando o ar todo colorido, que esse ar se espalhava para o seu corpo, que ia colorindo todo o seu corpo, porque isso realmente acontece. A hora que você inspira, o ar não fica apenas aqui, ele vai para dentro de cada célula do seu corpo. Células ósseas, células do aparelho digestivo, do aparelho respiratório, urinário, reprodutor, e etc. O corpo inteiro vibra e respira. Né? E isso é importante a gente ter essa consciência, porque senão a gente acha que é só aqui. Né? E não é. A respiração é algo muito profundo e que vitaliza o corpo todo. Né? Todos os sistemas do corpo ganham com isso. É uma outra coisa que eu acho que é importante as pessoas compreenderem na hora que nós formos trabalhar com uma respiração consciente, Nesse intuito mesmo de cuidar da nossa energia. <risos> Para vocês terem uma ideia, né? é, nós falamos lá na, na Yoga que nós vamos trabalhar com pranayamas. Né? Uh, e as pessoas todas identificam pranayamas com exercício respiratório. Mas na realidade, o nome pranayama significa o seguinte, prana é energia vital. Né? Eu já falei sobre isso. Ki, chi, prana é energia vital. Yama significa controle. Então pranayama, na realidade, não é um exercício respiratório. É um exercício de controle da sua energia vital. Né? Eu vou pegar uma live para falar mais profundamente sobre pranayamas. Mas pranayama é o controle da sua energia vital. E como que você controla a sua energia vital, segundo os yogis? Com a respiração. Com uma respiração consciente, trabalhando com tranquilidade. Tá? Então, voltando ali um pouquinho para a parte fisiológica, a parte física da respiração, que tem alguns conceitos importantes. Quando nós vamos trabalhar com uma respiração consciente, o ideal tá? é que a gente inspire e solte pelo nariz o tempo todo. Se tiver entupido, tampado, ok, tudo bem, paciência, a gente vai usar a boca, okay, paciência. Mas o ideal é inspirar e soltar pelo nariz o tempo todo. Primeiro, porque no dentro do nariz nós temos vários pelinhos que servem de filtro. E aí a poeira, a poluição que tá aqui no ar, não entra toda dentro do seu pulmão para tapar os alvéolos. Depois, o ar vai passar aqui por trás e vai descer ali pela faringe, laringe, para cair na traqueia, né? Ao passar por aqui, o ar circula pelos seios frontais, pelos seios paranasais, que são buraquinhos na cavidade óssea que a gente tem, e que quem tem sinusite conhece bem, porque acumula muco ali, inflama, nossa, é horrível, dá dor de cabeça, dói tudo, né? E aí o ar ajuda a passar ali, a limpar ali, e até o ar descer por aqui, por trás, passar pela faringe, laringe, traqueia, chegar lá nos nossos pulmões, o ar dá uma pequena aquecida ele vai chegar lá nos nossos pulmões, quase na nossa temperatura corpórea, que é por volta de 35 a 36 graus. Né? Se você inspira pela boca, o ar entra mais frio. Aliás, experimenta isso rapidinho agora, quer ver? Ó? Inspira e solta pelo nariz um pouquinho e observa. Fecha a boca, inspira e solta pelo nariz e procura observar e sentir ali a parte de trás de laringe, garganta, traqueia... O ar passando ali e saindo. Respira um pouquinho. Ótimo. Agora, passa assim. Abre a boca e inspira pela boca. E solta. Inspira pela boca. E observa como esfria, como gela, como traz um frio para a região da garganta, da traqueia. Pois bem, quando você inspira pela boca, não dá tempo do ar passar por tudo, aquecer e... Vem para o pulmão e dá um pequenininho choque térmico no pulmão. Você sabe o que isso significa? Estresse. <risos> porque o corpo vai ter que se adaptar para poder corrigir esse pequeno choque térmico lá dentro do seu pulmão. Vai ter que gastar energia para se organizar para corrigir isso. Então, o ideal é a gente inspirar e soltar pelo nariz. Porque a hora que você solta pelo nariz, além de o ar passar novamente por esses seios, o ar ainda vai limpar o filtro para poder respirar tranquilamente. Então quando nós estamos fazendo um exercício respiratório consciente, a gente procura utilizar o nariz o tempo todo. Inspira, solta pelo nariz o tempo todo. E os nossos pulmões, né, é, me perdoem o palavreado, mas eu falo para os meus aluninhos lá de yoga, que os nossos pulmões são dois sacos vazios e preguiçosos. Eles não fazem nada. Quem é responsável pela parte da respiração pulmonar são os nossos músculos. As musculaturas intercostais, né, que estão aqui na caixa torácica, e um músculo chamado diafragma, que é um músculo que ele separa, ele vai daqui da frente até lá atrás nas costas, ele pega toda essa região baixa, a nossa parte baixa do pulmão, que é a maior parte, fica grudada nesse músculo chamado diafragma, e quando ele tem uma curvatura assim para cima, que quando você inspira, ele estende, ele estica, e ele abre toda a parte de baixo do pulmão, e a hora que você solta o ar, esse músculo do diafragma volta e comprime, o pulmão fecha e solta o ar, joga o ar fora. E esse músculo ele é muito importante, ele separa, né? A gente fala parte de ar da parte de água, porque acima dele estão os nossos pulmões, abaixo dele está o nosso sistema digestivo, né? E talvez uma informação que muitas pessoas não sabem, mas a ansiedade e o nervosismo né, é, também registram no nosso corpo. E o músculo do diafragma, ele é um dos primeiros músculos a registrar o estado de ansiedade e de nervosismo. E quando ele registra isso, ele fica mais tenso, mais tensionado. E aí a nossa respiração passa a ser uma respiração mais, mais superficial, mais em cima. Não tem uma respiração profunda, longa, a respiração fica curtinha. Repara para vocês verem uma pessoa que está muito ansiosa, como a respiração fica curta, porque o diafragma fica mais travado. Então, já aqui a gente já começa a perceber que um dos remédios para lidar com estados de ansiedade é inspirar profundo e soltar para poder ampliar o movimento do diafragma, ajudar a soltar, porque a hora que você usa essa respiração mais ampla, ampliando toda a movimentação, fazendo uma respiração mais ampla, você aumenta a capacidade de absorção de oxigênio, junto com o oxigênio vem o prana, lembra? E você começa a alimentar todo o seu corpo com oxigênio, né? para poder trazer mais energia, mais força, mais clareza. Então, Vamos lá, me permitam brincar um pouquinho, né? Quem já me conhece um pouco sabe que eu gosto de brincar com as palavras, né? Então me permitam aí uma pequena licença poética. Quando nós respiramos, ou aliás, quando você respira, você inspira e você expira, ok? Isso é respiração. Inspira, expira. O que existe de comum entre essas duas palavras? É o sufixo, o finalzinho, pira, inspira, expira. O que, que é uma pira? Uma pira é um recipiente aonde se coloca fogo. Tanto que você vai assistir os Jogos Olímpicos, a abertura dos Jogos Olímpicos, tem toda a cerimônia de abertura e os Jogos Olímpicos são considerados abertos quando, quando a pessoa entra com aquela tocha olímpica no estádio e acende a pira olímpica que é onde coloca aquele fogo e os jogos, abertos, os jogos Olímpicos estão abertos, através de acender a pira olímpica. Quando você tem um, um show de fogos de artifício, você tem um show de efeito pirotécnico, né? de fogo. Uhum. Então, se vocês me permitem brincar, in, em inglês, significa dentro. Quando você inspira, você traz o fogo para dentro. Aí você fica cheio de fogo, de vontade, de poder para fazer as coisas. E expira. Ex-namorado, ex-namorada, ex-companheiro, ex-companheira, ex-amigo, ex-patrão, ex-colega, ex-empregado. Ou seja, não é mais, acabou. Quando você expira, você apaga o fogo. E a respiração é isso. É inspira, traz fogo, expira, apaga o fogo. O oxigênio a gente sabe que é importante para manter a chama, né? Aquela experiência da vela que você coloca dentro do copo, acaba o oxigênio, acaba o fogo. Pois bem, na nossa respiração isso acontece o tempo todo, né? E aí a gente começa então a perceber já alguns truquezinhos que a gente pode usar a respiração. Porque se eu tiver sem energia, sem força, eu preciso de força, de fogo, de energia, eu... para poder trazer ar ah, para mim, fortalecer. Agora se eu tô com muita coisa na cabeça, muito ansioso, muito tenso, com muito fogo, eu inspiro e faço uma expiração mais longa, mais consciente, que isso vai abrandando o fogo, acalmando o fogo, né? Então, Olha só, coisas do dia a dia que a gente não repara, né? O que é um bocejo? Um bocejo é uma inspiração mais longa e uma expiração mais curta. ou seja é... é uma inspiração mais longa e uma expiração mais curta. Quando você boceja, quando você está cansado, com sono, mas ainda não pode dormir, precisa... Ainda de energia para ficar mais atento, para fazer algumas coisas. Aí você começa a bocejar para trazer mais ar e manter o corpo ainda com fogo ativo. Pode às vezes acontecer de você bocejar, não quando você está com sono, mas quando você chega num local ou chega perto de alguém que a energia da pessoa não está muito boa, que a energia do local não está muito legal. Isso acontece porque, assim, falei, quando a gente inspira, o prana entra junto. Tá? Quando o prana entra, lá dentro do nosso corpo, existem várias coisas que acontecem lá, e uma das coisas é que o prana se subdivide em funções lá dentro do nosso corpo. Assim como nós temos funções respiratórias, digestivas, excretoras, reprodutoras e tudo mais, o prana entra e se divide em funções. Uma das funções do prana é aumentar o que nós chamamos de prana de proteção, ki de proteção. Então, quando você chega num lugar que o ambiente está pesado, ou perto de alguém que a pessoa está muito pesada, quando aquela energia começa a penetrar em você, o seu corpo, na sua sabedoria, e isso a gente não tem consciência, isso é inconsciente, você começa a... Você já! Porque você quer... O corpo fala, aumenta o ki de proteção para não deixar essas energias te invadirem e joga fora logo. Então, o bocejo, ele é uma espécie de uma defesa quando você está num ambiente ruim. Porque você precisa de mais fogo, mais energia para não deixar aquilo pegar. Já ao contrário do suspiro. O suspiro já é uma expiração mais forçada ou mais longa. Você, ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso daqui. <risos> né? Então. O corpo está falando quando, repare, que quando você está suspirando, você está dizendo para o universo que você já está de saco cheio, você quer descansar, você quer relaxar. Isso que significa o suspiro, né? que é o contrário do bocejo, o bocejo é trazer energia, o suspiro é. Meu Deus, eu não aguento mais, deixa eu jogar isso fora. Isso a gente faz sem pensar. Isso é a sabedoria do corpo. Nosso corpo é uma coisa linda, é um espetáculo, é uma maravilha. E ele tem uma sabedoria interna que é impressionante. A gente faz muitas coisas que a gente nem dá conta, que a gente nem percebe né? que o corpo faz. Tanto para um lado quanto para o outro, tanto do bem quanto para o mal. Então, assim, voltando à questão da respiração. Quando a gente está respirando de maneira consciente, profunda, a nossa mente vem por aqui e agora, você aumenta a quantidade de oxigênio, você aumenta a quantidade de prana, né? você usa a respiração ou para poder relaxar, fazendo uma expiração mais tranquila e mais longa, ou para ganhar energia, concentrando mais na inspiração. Tudo isso são técnicas que, mais para frente, como eu falei, eu vou fazer uma live só sobre pranayamas, a gente pode aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas o que me interessa agora é muito essa consciência de que eu sempre vou ter estresse. Sempre. Sempre. Eu preciso apenas ficar atento no nível de estresse que eu estou administrando, que eu estou vivenciando. Para ficar atento, eu vou ver muito dessa questão de como é que está a minha mente, ali nessa questão de desejos, aversão, o que eu quero, o que eu não quero, o quanto realmente isso é muito importante, o quanto eu não consigo olhar para essas questões sem um juiz de valor, né? Sim, porque é aquela história, às vezes o que eu desejo hoje, amanhã eu já não desejo mais. Às vezes aquilo que eu não quero hoje, amanhã às vezes eu já mudei um pouco de ideia. Isso pode acontecer. Pessoas que falam que ah, eu desejo isso, ou eu tenho aversão a isso e nunca mudam o que tem, pessoas que ficam paradas. né é, existem, Existe aí é, um limite, é óbvio. Né? De, do que pode e do que não pode, mas não é para se levar tudo a ferro e fogo, a gente tem que aprender a observar, a compreender, né? trabalhar, como eu falei nas outras lives, com uma compaixão, com um olhar mais amoroso, sem tantos julgamentos, sem tantas críticas, né? que isso nos joga para esse mundo de estresse muito forte, né? compreender que existem diferenças, aliás, isso também fala mais para frente, sobre diferenças, né, sobre adversidades e inimigos. É, e na hora que nós nos flagarmos, opa, saiu, né? Na hora que nós nos flagarmos é, com muito estresse ou com muita ansiedade por alguma coisa, procura fazer esse exercício de respirar. Para e observa a sua respiração. A princípio, apenas isso basta. Se você parar e observar a sua respiração, fizer umas 10 respirações, observando bem ela, isso já vai te tirar de um quadro crítico, já vai te trazer para um centro, já vai aumentar a quantidade de energia, de oxigênio, de energia de prana dentro de você, já vai clarear um pouco ali, para você poder entender melhor o que, que é que está te tirando do seu eixo, o que está te tirando daqui e agora. Né? E aí você consegue, então, administrar o nível de estresse. Né? E isso é um remédio que todos, natural, simples, que todos podem e devem usar. Né? Que é essa respiração consciente mesmo. Né? Uh, um, na yoga nós falamos de uma respiração completa, que é uma base para tudo. E a gente divide essa respiração em três etapas, que a gente fala respiração baixa ou abdominal, Respiração média ou diafragmática, respiração superior ou subclavicular. Quando a gente vai trabalhar uma respiração mais profunda, a gente tenta usar essas três etapas. E se for possível, deixa eu ver um pouquinho de lado, ver se dá para vocês verem. A gente começa com o abdômen, continua com a caixa torácica, e depois aqui em cima e tenta soltar o contrário. Fazendo aqui assim, ó, inspira, projeta a barriga para frente, continua inspirando, abre a caixa torácica lateralmente, termina de inspirar a parte superior. Aí na hora de soltar, solta aqui em cima primeiro, depois a parte mediana e por último recolhe o abdômen. Então, uma respiração ampla, completa na yoga, a gente utiliza essas três etapas fazendo isso daqui, ó é uma onda no corpo, ó. essa respiração é uma respiração muito ampla e que aproveita toda a capacidade dos seus pulmões para poder fazer toda uma troca e promover toda uma troca interna, né? Aí quando eu falo sobre pranayama a gente fala sobre retenção com ar, retenção sem ar, as coisas que, como funciona, os benefícios, tudo mais. Hoje isso eu acho muito importante de que compreendermos que nós podemos utilizar esse recurso para administrar o nosso estresse do dia a dia, para administrar nosso, essa nossa dualidade, né? e procurar muitas vezes voltar lá para o seu centro, para sua paz, conexão com o coração, mente, respiração, que isso nos tira um pouco desse quadro todo, para na hora que você voltar e abrir os olhos e voltar, você poder encontrar fios de meada. Você poder encontrar maneiras diferentes de lidar com a situação. E não deixar que a situação te atropele. Não deixar que ela te traga medos enormes, enormes incertezas, enormes dúvidas. Né? Te tirar da confiança interna. De que você é capaz de fazer as coisas, ou de um jeito ou de outro, mas que você é capaz de realizar, de buscar, de concretizar. Né? Todos nós somos capazes. Né? Dentro de, de, da realidade de cada um. E a respiração ajuda muito nisso. Tá? É... Eu sempre trago né, no, no final aí da, das lives uma proposta de, de, de uma atividade meditativa e hoje eu vou falar eu propor para vocês um exercício que eu que eu conheci quando eu estava lendo um livro chamado Imagens que Curam do Dr. Gerald Epstein. É... E ele tem um exercício que ele fala que esse exercício, por exemplo, é específico para estados de ansiedade. Tá? É, a primeira coisa que é muito interessante nesse, né, nesse livro é que ele fala assim, que na realidade você pode usar essa respiração consciente a qualquer momento do seu dia, e que você deve usá-lo no dia a dia, sempre que você perceber que você está saindo do seu eixo, você está perdendo o controle, ele fala, senta numa cadeira né? e respira profundo. E aí você pode usar vários tipos de visualizações, tá? que é o que a gente vai fazer hoje. Só que o importante é, senta numa cadeira, respira profundo e por três minutos. Se quiser, você quiser, até põe um reloginho ali para você. Três minutos de uma respiração profunda e tranquila é bastante tempo. É a versão que não, é bastante tempo. Mas ao mesmo tempo também é pouco, perto do seu dia a dia. Porque a hora que você percebe que você está saindo e que você para por três minutos para respirar e fazer um trabalho interno, a hora que você abre os olhos e volta para a atividade, você está concentrado, você não tá com a cabeça longe, você tá conseguindo ter ideias, né, ser criativo, perceber as coisas para poder reorganizar. Três minutinhos, né, para poder estar tá retomando isso. Então, hoje nós vamos fazer essa essa vivência, esse experimento, né, dessa imaginação que que ele traz lá como uma das formas de combater a ansiedade. Se você, não, se você tiver alguma coisa que você esteja ansioso, aproveita um pouquinho para brincar, para trabalhar essa questão. Se nada estiver te deixando muito ansioso por agora, vai permitindo apenas observar, sentir, se quiser trazer alguma preocupação, e vai vivenciando isso um pouco, tá bom? Então... Primeiro, então, senta aí, busca uma posição confortável, passa a sua coluna mais retinha. Tá? Aliás, se estiver gostando, dá um like aí pra mim, hein? Por favor. Uh, senta aí, respira, né? Deixa a respiração mais profunda, mais tranquila. Não se preocupe agora em fazer uma respiração muito ampla. Apenas... Traga a sua atenção para a sua respiração. E observe o ar que entra e o ar que sai. Saiba que isso reverbera no corpo inteiro, como eu falei para vocês. Né? Então vai respirando profundo. E você agora vai se imaginar numa praia. Você vai observar ali o céu azul, a areia. A, a água do mar. Você vai se imaginar sentando na areia, ali próximo da água do mar, onde você fica observando aquele vai e vem do mar, sob o céu azul, você sentado ali na areia, de frente para o mar. E agora você vai buscar dentro de você qualquer incômodo, qualquer ansiedade que esteja ali tomando conta de você, você vai entrar em contato com ela e você vai começar a imaginar que essa ansiedade, que esse incômodo vai começando a crescer e é como se fosse é, saindo por cada poro do seu corpo e petrificando deixando você como se fosse uma estátua de pedra, toda petrificada. Então vai respirando e vai permitindo que, essa, que esse sentimento, que essa emoção vá crescendo ali e vá saindo, e vai sinta como se ela realmente estivesse endurecendo o seu corpo e você vai ficando cada vez mais petrificado, até você virar uma estátua de pedra. Lembra que a ansiedade paralisa a gente. Por causa de todos os receios, as incertezas, as dúvidas, os medos. Então permita que seus medos, suas incertezas, suas dúvidas vão saindo pelos poros do seu corpo e formando uma carapaça de pedra à sua volta. E você respirando aí dentro e sentindo tudo à sua volta petrificado. sentindo-se como essa estátua de pedra centrada aí na areia de frente para o mar. Imagina que a água do mar começa a chegar cada vez mais perto de você. E essa água do mar começa agora a bater ali nas suas pernas... conforme essa água do mar vem vindo, a onda vem e bate ali na sua perna, no seu joelho, na sua cintura, ela vai começando a erudir essas pedras que estão à sua volta e vai começando a quebrar essa carapaça de pedra que começa a se desmanchar e a cair. E o mar vem, bate, quebra a pedra, cai um pouquinho, desmorona ali. O mar volta e leva essas pedras embora junto com ele. E você vai respirando e vai imaginando essa água do mar erudindo, quebrando e libertando você. E você vai começando a se sentir mais livre, com maior força leveza, porque o mar vai erudindo, quebrando, levando embora todas essas pedras, toda aquilo que você colocou para fora, aquelas emoções mais densas, e você vai sentindo novamente a brisa da praia, tocando você, soprando a poeira que vai sobrando da erosão, você vai sentindo novamente os raios de sol penetrando no seu corpo, nutrindo, alimentando ele com vitalidade, com energia, com leveza. Sinta que o mar quebrou tudo e levou tudo embora. Não existe mais nada petrificando você. Você está totalmente livre integrada a força da natureza, do mar, do ar, da terra, do sol. Sinta sua respiração leve, sinta sua respiração profunda, sinta seu corpo leve, uma alegria e uma paz interior, toma conta de você. Faça três respirações bem profundas. E aí vai tirando a sua mente da praia, numa sensação de gratidão profunda. Vai voltando a sua mente para você, observando seu corpo conforme você respira de maneira profunda. Traga bastante ar para dentro de você, solte todo ele. E aí, aos poucos, vai começando a dar movimento aos dedos, das mãos, dos pés. Aos poucos, vai movimentando os braços, as pernas. Vai se espreguiçando. E, bom, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Essa consciência de que nós temos condições de realmente cuidar muito bem de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa psique, das nossas emoções, da nossa alma. E a respiração é um ótimo aliado nisso. Né? Para um pouquinho, não trabalho com a respiração apenas como um ato involuntário, Todo dia escolha um momento do dia para você parar um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda, mais tranquila. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E nos ajuda a perceber o que nos tira do nosso eixo. Tá bom? Espero que tenha sido de bom proveito. Né? Gratidão por hoje.